E aí pessoal, Wordap0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, trazendo a primeira gameplay do Counter Attack, Attack 3D, mano, da 7 Buzz. Esse jogo, galera, que tava sendo desenvolvido faz tempo, tá? Mas agora que chegou na sua versão final, tá? É, aqui ó, a textura gráfica vou deixar no Ultra do jeito que tá aqui, porque eu não pretendo fazer uma puta gameplay, né? Fazer só algo mas aqui, só simbólico. Dá um cancelar aqui, ó, então tem, aqui nas opções tem sensibilidade, tem gráficos e controle, bem basicão. É, aqui, cadê o loadout? Eu acho que eu clico, aí, loadout, tô no level 1, instalei agora, então essa daqui são as armas do jogo, tá galera? Ó, que da hora, tem um loadoutzão aqui completo, tá? E aqui, ó. Você tem a opção de single, single player, multiplayer, né, a, a loja, enfim, vamos fazer aqui, ó, um, o multiplayer tá em alfa, tá, então multiplayer lançou há pouco tempo, então aqui, ó, é, tem as salas, né, vai, vamos aqui no, <risos> é, tem só os nomes legais, vamos no foda-se aqui, então, lembrando, galera, que os links para download ficará na descrição do vídeo, Beleza? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que esse som tá altíssimo Vai conectar, o jogo é no estilo CS Aí muita gente fala, é, eh, tudo pra vocês é estilo CS Galera, Para um jogo ser estilo CS, ele precisa ter duas características Ter terroristas e contraterroristas, que isso é uma característica do Counter Strike Foi o Counter Strike que inventou isso, tá? E, e ter o um mapa semelhante, né? Então aqui, ó, você vê toda a similaridade. O que eu achei interessante aqui, ó, é que quando você se agacha, ó, você consegue inclinar, você tá vendo? Tipo o Rainbow Six, tá ligado? Ó, eu acho que é um malucão lá embaixo, hein? Ó, da hora que dá pra mirar. Deixa eu, deixa eu levantar. Levanta. Levanta, amigão. Sai do chão. Aí. Então vamos aqui com. Cautela, ó Nossa Sai, sai, sai da mira Ai, meu Deus do céu A sensibilidade tá estranha Deixa eu aumentar a sensibilidade Beleza E vamos lá Vamos novamente Vamos ver se a sensibilidade melhorou Ele tava bem aqui, né Ele me matou ali Deu respawn perto. Então, galera, vai dar pra se divertir bastante. Mais um FPS pra conta aí. Esse jogo aqui eu tinha acompanhado ele há bastante tempo, tá? É, a Seven Bus. Faz mais ou menos... Eu não sei como... como. Ah, achei aqui o carrinho. É... Eu tenho quanto? Ah, beleza. Vou pegar essa shotgun aqui. É, mais ou menos um ano que eu tava acompanhando o desenvolvimento desse jogo, tá? Pela fanpage e tal. Não cheguei a trazer aqui, porque ainda não era o momento, né? Não, não ia me afobar. Opa! Fui passar aqui, ó. Acabo quase que faço merda. Mas beleza, cadê minha shotgun? Ó, o mapinha é pequeno, entendeu? Mapinha pequeno... E, por enquanto, só, pelo que eu vi, só tem esse modo, né? Eu não cheguei a criar nenhuma sala. Mas deve até ter outros modos. Ah, me matou. Esse maluco aqui tá viciado, mano. Não é possível. Deixa eu... Vamos, vamos experimentar uma sniper aqui. Vamos experimentar sniper. Já que tamo com dinheiro pra caramba, porque... O cara não ia ficar miguelando o dinheiro logo no começo. Ô, oh, viado. Esse maluco aqui tá me caçando, mano. Nossa, sensibilidade não está boa, galera, ó Tô passando o dedo É, tem muita coisa pra, pra melhorar no jogo, né? Conf, confessemos, mas é aquilo, né? É um novo FPS Tem uma proposta boa, né? Tão muitos... Nossa, mano Como esse maluco tá me matando Não tem nem câmera de... Vou pegar uma K47 aqui pra ver Quero matar alguém, mano. Ah, achei um aqui, achei. Então aqui, ó. A gente consegue se inclinar, ó. Pra pegar o meliante. Vai, dá reload. Reload. Nossa, eu tô atirando aqui de qualquer jeito, porque a sensibilidade realmente não está ao meu favor, galera. Caraca, eu vou tentar matar alguém, mano. Eu vou tentar. Mal... Agora é questão de honra. Ah, venceram. Bom, galera, essa é a primeira gameplay. Claro, tem coisas pra mudar. Não fiz uma bendita, né? Kill. É, morri cinco. Mas beleza. Aqui, ó, o final, mapa e tal banos game, etc. Vamos voltar ao menu principal e a partida já começa rapidão, como vocês viram. Tem estatísticas, tá um monte de coisa aqui. É um joguinho que vale a pena você experimentar. Como eu falei, ele, né, você pode ver o multiplayer tá em alfa, ou seja, meu tá muito cru ainda, mas é bem promissor, é mais um FPS para nossa conta aí dos mobiles então, se você curtiu, não se esqueça de avaliar deixando um gostei, se você não é inscrito inscreva-se e ative sininho e comenta aí o que você achou desse jogo, mas é isso tamo junto, valeu falou, eu fui